Bem, agora sim, sí, começamos. Boas tardes com todos. Muito obrigada por acompanhar-nos, por estar conectados. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui conectados. Eu sou Sandra Reyes, da equipe de comunicação do LACNIC. E vou iniciar esta sessão de webinar, a qual vou fazer umas breves explicações para quem começa participa pela primeira vez. E antes de passar a nossa. Expositora convidada. O webinar vai durar uns 60 minutos. Temos serviços de tradução simultânea também transcrição simultânea em três idiomas. A língua da, do, do webinar é espanhol, vocês podem escolher a língua de preferência. E vamos ter um espaço de perguntas e respostas. Pedimos que usem o painel de perguntas e respostas, ou Q&A, que vão encontrar na barra inferior da plataforma do Zoom. E também queríamos lembrá-los de que este webinar vai ser gravado e depois compartilharemos com vocês o um link da gravação para que possam voltar a visualizá-lo, sem mais dúvidas para acrescentar, eu ofereço a palavra a Alessia Suquete, que trabalha na parte de projetos de cooperação do LACNIC, que vai dar as boas-vindas, e também vai apresentar a Javiera, que vai ser a nossa expositora hoje. Alexia, com a palavra. Obrigada, Sandra. Boa tarde, bem-vindos e bem-vindas todos neste webinar denominado Capacidades para uma Sociedade eh, de dados, entendendo o impacto dos dados desde uma perspectiva crítica. Este webinar está enquadrado nas atividades de IT Women desenvolvidas pelo LACNIC para abordar a questão, questões amplas e relevantes na época atual, colocando foco nos desafios para a participação das mulheres no ecossistema, na comunidade da internet e nos âmbitos ligados à tecnologia em termos gerais. Neste momento, especialmente, vamos tratar a questão dos, do impacto dos dados na sociedade atual e futura, introduzindo alguns, algumas questões que nos possibilitem entender como esses dados impactam e guiam nossa vida diária e quais as capacidades que se tornaram indispensáveis neste contexto. Para isso, contamos com a presença da doutora Javiera Atenas. Ela é doutora em Educação e professora sênior do Centro de, do Ensino Universitário da Universidade de Suffolk, no Reino Unido. Também é pesquisadora principal da euda Iniciativa Latino-Americana pelos Dados Abertos, e senior fellow da Academia Britânica de Ensino Superior. Javiera tem uma longa carreira de ensino e pesquisa em questões de abertura ao conhecimento e trabalhou na Europa, na América Latina e Oriente Médio, dando assessoria a governos, organizações internacionais e universidades em questões de políticas e desenvolvimento curricular em educação, ciência e dados abertos. Hoje colabora com a equipe de educação aberta da Unesco em questões de desenvolvimento de políticas de educação aberta. Oferecemos a palavra a Javiera e vamos lhe dar as boas-vindas e agradecemos a vocês todos por estarem aqui conosco. Muito obrigada, Alexia, muito obrigada, Clara, Sandra e toda a equipe do LACNIC, pelo convite. Vou compartilhar a minha tela com vocês. A ideia é que seja mais uma conversa e não uma palestra magistral. O que eu queria era compartilhar com vocês a minha experiência no desenvolvimento de capacidades. Como a Alessia referia, eu trabalho em questões de política pública, dados em educação, mas isso é mais uma aproximação, uma reflexão sobre as capacidades que nós, como pessoas, como cidadãos, precisamos para agir, para nos relacionarmos com o meio, para interagir com o meio, com a tipo com participação democrática, numa, numa sociedade tão estratificada como a nossa. Temos que entender qual é o impacto dos dados nas nossas vidas, na nossa sociedade, na nossa em tudo, mas com uma abordagem crítica. A minha equipe de trabalho, somos três pessoas, são Leo Habermann, Tiberman e eu, e nós nos focamos em um elemento crítico, que é que os dados, o elemento único, datum do latim, não é um elemento neutro, de fato, é um instrumento político. Portanto, os dados e algoritmos usados para analisá-los podem, se não forem controlados, provocarem estigmatizações, segregação e discrim discriminação. Por que, que um dado não é neutro? Essa é a primeira pergunta. Porque para coletar um dado, a gente se fez uma pergunta, o dado não se gera sozinho. Nós que, que trabalhamos com dados gostaríamos que isso acontecesse, mas não acontece assim. Então, eu tenho uma pergunta, qual dado eu abro? Por que, que eu abro? O que, que me pede esse dado? Para o que, que estou abrindo? Para que, que preciso esses dados? Qual é o problema que esse dado vai resolver? Então, por exemplo, quando pensamos em dados abertos, que é o ecossistema mais fácil de compreender em todo esse ecossistema que temos na nossa sociedade, possivelmente aquele que temos mais próximo de nós, além de nossos dados pessoais, tem decisões políticas para abrir alguns conjuntos de dados. Por exemplo, a priorização, quando trabalhamos com a GSE, que, por exemplo, eu trabalho bastante próximo, das equipes do Uruguai, Universidade da República, a Uilda, a GESIC e outras agências. E quando falamos de um governo de emergência central do governo, como a GESIC, temos que abrir muitos dados, muitos dados para abrir. Qual abrimos? Então, já esse fator, essa pergunta, já retirou a neutralidade. E por isso, a pergunta que a gente se faz tem uma carga importante de vias de preconceitos, de conotações políticas. Então, quando a gente pensa em dados, nunca é cru, nunca é neutro o dado. E assim podemos começar uma conversa bem mais complexa. O que é datificação? O que entendemos por datificação, esse conceito? Aqueles que temos mais de 40 anos, se a gente lembrar de quando estudava na universidade, falávamos da sociedade da universidade. Informação, Manuel Castel, a, a sociedade da informação, como a informação se transmite, informação é poder, e esse discurso começou a ser silenciado, e a gente acordou num clima pós-pandemia, com a sociedade já não é da informação, isso é como da, da época da rainha Elizabeth, é de outra época, estamos numa época nova, a época da sociedade datificada, quando a gente pensa na sociedade da informação e como era estruturada por Castel, a informação nos dá poder, divulgar informações nos dá poder, empoderar a sociedade com a informação, mas as informações foram se reduzindo em tamanho, em elementos-chave, mas também foi se multiplicando de forma exponencial com bases de dados, ou bancos de dados. Então, passamos de teorias da informação a Big Data pulamos todo um processo intermediário que é muito difícil de entender para alguém que estava um dia com a sociedade da informação e oh, de repente Big Data, esse é o poder e assumiu o controle. Então, quando pensamos, o que é a sociedade datificada É uma sociedade onde quase tudo é transcrito em dados, é quantificado e analisado. A gente é um dado. Eu sou um dado. Um dado do quê? De muitas coisas. Um dado eleitoral, um dado econômico, um dado reprodutivo, tenho filhos, não tenho filhos, trabalho, não trabalho, trabalho de tempo completo ou tempo, não. Eu sou uma entrada, um input de diferentes bancos de dados que quer saber como a população em minha volta se estrutura. E por meio de todas essas informações que surgem no trabalho nas redes sociais, nossas interações com plataformas, que não é a mesma coisa que interação com sistemas. Essa interação com plataformas, as corporações e os governos tomam decisões através dos dados que a sociedade lhes fornece. Por exemplo, os dados têm uma grande. têm acesso, por exemplo, à faixa econômica, toda vez que a gente procura na parte da internet, começa a, a, a bomba, o bombardeio de propaganda, tem crescimento de população. Então. Tem falta de infraestrutura aqui. O, quem informa sobre políticas públicas? O elemento crucial que informa toda a política pública no Minuto são dados. Até os conteúdos audiovisuais que a gente assiste, quem tem plataformas pagas de streaming de filmes, estão fazendo um estudo. O que, que a gente assiste? Então, eles podem fazer um estudo de emoções, Olha lá, assistir filmes românticos quebraram o coração dela, então vamos vender-lhe felicidade. Ou oh, Estão assistindo muito crime, muita... vamos fazer um estudo, porque os dados das plataformas audiovisuais estão entregando informações sobre seu âmbito físico, seu âmbito sentimental também, e certamente toda a nossa interação com a mídia social, com quem a gente fala, os assuntos políticos que elas analisam, qual é a nossa bolha? Pensando numa bolha de informações. O que entendemos pela datificação? A tradução é basicamente a tradução estrutural das atividades e interações cotidianas relacionadas com processos de análise de dados. Você levanta, dá uma olhada no celular. Desculpe, você não levantou ainda. Você acorda, dá uma olhada no celular, interage no Twitter, no Facebook, no WhatsApp dá uma olhada no que está faltando na lista de compras, coloca no aplicativo da de compras, começa a fazer o café, começa a pagar o transporte, que faz um monitoramento geográfico, de onde que você subiu, de onde que desceu, qual o horário, depois verifica o aplicativo da escola da sua filha, para ver se ela almoçou, e depois o trabalho, o dia todo interagindo com plataformas. Então, tudo é dado. E, portanto, na datificação, no contexto mais sociopolítico, são ideias que devem nos permitir nos questionar nossa relação com a solidariedade social, nossa privacidade, nossa segurança e a soberania dos nossos dados. A soberania dos nossos dados, os dados que indígenas, os dados que as comunidades indígenas têm de entregar ou não entregar. Com tudo isso, de que todos os dados servem, eu pego dados de qualquer lugar, falamos, e eu gosto como explica a Inácio Ignacio, Katerina Ignacio, ela é autora do livro Feminismo de Dados, para falar sobre dados, a datificação da sociedade, usamos uma linguagem muito extrativa, a gente mina, explora, explora, é, garimpa, e são todas informações de pessoas, de sociedades, e o conceito de soberania, é eu como comunidade, eu vou querer proteger minhas informações, desde que não peguem seu DNA sem pedir licença, até que não coletem informações sobre seu conjunto de população ou sua comunidade sem autorização, para não se tornar um objeto de estudo. Isso está ligado às interações que temos como sociedades, como nossas plataformas, como as plataformas mudam os panoramas da sociedade, as transformações que fazem as plataformas como Uber, Airbnb, eles, o Uber mudou as políticas públicas, públicas em muitos táxis em muitos países, até mudou as políticas trabalhistas dos países, porque é a maior empresa de táxi do mundo que não tem um táxi, mas tem as informações dos movimentos, cartões de crédito e deslocamentos de milhões e milhões de usuários. Tem os perfis dos usuários, porque eles têm as plataformas, sabem onde estão, onde moram, o que compram, e fizeram que ocorressem mudanças, quem pode eh, dirigir um táxi? Qualquer um. Antes tinha que fazer um curso, agora você tem o um aplicativo e pode dirigir. Isso também tem consequências, não são respeitadas as leis trabalhistas, não estão se respeitando os direitos. Tem, tem conversas sobre as, as questões trabalhistas eh, que, tem, que usam os mesmos dados para a mesma plataforma. É, agora, o que, que a gente faz com todas essas informações? O, que, o que, que eu faço como cidadã? Como é que eu me relaciono com esses dados? Então, eu acho que se a gente der uma olhada daqui a dois segundos, pensamos que durante a pandemia a gente viu tantos gráficos Fechem os olhos e pensem em todas as informações e estatísticas que receberam nos primeiros cinco, sete meses da pandemia que vocês não puderam compreender. Miles e milhares de dados mortes, contágios, transferências, e não vinham de uma plataforma, vinha da TV, da rede, do aplicativo, do telefone, a cada três minutos, saltava que você tinha estado do lado de alguém com Covid, e as pessoas não podiam se relacionar com todos esses dados. Até hoje não conseguem entender as dimensões de um gráfico. Vamos partir do elemento mais básico de o que é ler um gráfico. Muitas pessoas não conseguem ler um gráfico. Tem exemplos impressionantes de, manipulação de manipulações políticas por gráficos mal feitos. Então, a visualização de dados do ponto de vista crítico e da cidadania, entende-se, além da capacidade de compreender e ler informações, está for focada em entender mecanismos para poder participar ativamente na sociedade datificada. É isso o que eu estudo. O que, é que tem que informar, que habilidades tem que informar a educação, o ensino superior, para que as pessoas, para além do tecnicismo, de onde vou arquivar o dado, onde que eu pego, o que que eu uso para analisá-lo, entender o componente social que tem os dados, o aspecto entender os processos de alfabetização dos, da parte da ética dos dados. Então, se nós pensamos em qual é o desafio-chave, e esse é o meu trabalho de todos os dias, é pensar em... Tem uma alfabetização de dados um, transversais um, que já de... começam na escola. E por que eu é, devo é, começar a, a bem, treinar bem, os, as crianças na escola Porque nesse tema de dados? Está criando Porque, basicamente, uma, uma, uma, é outra brecha. Criada a, outra a, a outra que, que laguna, outra de brecha, brecha. Sempre há uma brecha. As pessoas que gostam dessa. Está a brecha digital, a brecha digital, brecha de gênero. Agora temos uma nova brecha, a brecha de dados. Não entende dados, basicamente. As pessoas que não entendem dados, basicamente não podem participar da dinâmica de poder, de en, en tanto não pode haver crítica por e pensando nessas eh, eh, pedagogias críticas você o crítica que tá passando sem entender não pode ter acesso e não não tem eh, conhecimento, não entende o que em política pública, pensamos em Tiago e em Tang, em políticas públicas, todo o lobby que se faz ao redor da política todo pública, todo um lobby que feito aos setores da política pública para que seja cheirado, para que seja chegado fora e feita de pública não tem um através das políticas públicas são muito informadas, a gente nem pode participar, nem podem participar en la entrada de la conversación. ¿Por qué no, se está diciendo esto? ¿Por qué, se está, esto otro? ¿Qué está haciendo si esto si, otro? El dice triángulo eso, se, se ese se triángulo, triángulo es eso y está impenetrable. Es, es, Solamente el que tiene la capacidad de entender las cosas, la gente que, tenga que va a poder capacidad hacer de entender esas políticas públicas. Por ejemplo, tendrá capacidad de hacer lobby para entrar en esas políticas públicas. Una barrera muy alta crease una base un techo de alta, vidrio un, un, en el cual nuevamente un techo que es, es imposible, imposible participar si no tienes no es las habilidades participar. que se requiere para, tener técnicas, para, para ter se eh, as necessárias para ter conversas técnicas. Então, de toda la essa questão da promessa da cidadania, da participação democrática, en los democrático. todos os, os bueno, dias se fala nos países mais democráticos, mas democráticos se dizem, como não vai ser possível se si nem é possível ter acesso a essa informação? Então, num estudo que trabalha, o tema da tem, justiça tem, diz, que os dados da por si social. só não podem promover é a justiça social, e ainda mais, podem marginar aqueles marginalizar podem aqueles que não podem interagir com, com entendo, os dados não, de não forma eu efetiva, transformando-os um em um objeto de eu, eu e, e aqui eu, eu saio Latina, um pouco do, do roteiro, este... porque eu acho que no contexto este... da América Latina, <risos> Há uma frase de Les Luthier, uma que, que, frase que, de feo, que diz que, que quem nasce de pobre e feio tem muitas possibilidades en de nasce pobre tem muitas possibilidades de se transformar em um, um eh, objeto de estudo. E esse é um grande, um grande risco para nossa sociedade, porque nós vamos discriminar e as pessoas, olhando para elas. Cuando, sí, más, habla, cuando hablamos cuando, de, cuando, de verdad, participación y participación cuando hablamos de participación en, en, la, cidadania, cidadania, ciencia, y en la ciencia y y abierta extensa hablamos educación hablamos de espacios donde aprendemos de las comunidades aprendemos comunidades informamos esas para luego traducirlos esas, en cosas aplicables. Para Pero si volvemos científica para un modelo antropológico del 1800 Básica, de 1800, a mirar a los é basicamente más vamos como... ir para olhar ah, o bueno, um grupo de pessoas dados. mais vulneráveis no, para, no, estos para, estos e Ah, esses são meus dados. Esses não são dados, são pessoas. esse é uma es história. De não poder, poder trabalhar não os dados desde perspectiva. Crítica, R, um porque de é ser un de análisis análisis de manejando dados e análises estatísticas. são os dados como. É, uma história humana que há pessoas por trás desses estados, o de extrusão um de retratar esses grupos de maneira justa, pode ser, tipo de injusta, pode ser a, muito alto. A, a, a que e tengan... Tipo, pode levar aqui a, que... em a, a, impacto, a que... no, eu projeto uma conversa com colega no, no e falei no E "Bem, nós temos que coletar." É. Um e que gênero. Que eram gente nós estávamos um professor, trabalhando com professora, professora de, o sea, de professores universidades, universidades, de... universidades. Universi eh, eh, universitários, somente eram professores universitários, e Palestina. Palestina. Está... Bueno, e uma colega disse, bem, nós, nós temos que sí. coletar dados de gênero. Sí. Vamos, vamos fazer Não, não, não, porque as mi que que que da minha universidade, da universidade, sei, disse, dizem que está nós temos é que refletir outras realidades. Sim, esse é o protocolo. O problema é que estamos recoletando aqui, mas nós estamos coletando dados de grupos declarar. de lá e ninguém pode de otro Declarar género o de otra opción de otro sexual género, en otra donde eso está condenado a muerte. Es, por está lo tanto, sí, tu, tu receta es el y te hackean si el si computador y el si computador, identificar proyecto que, era que, era pequeño, que eran 20 y, profesores y, por, y, cada y, eh, eran por cada universidad o que eran lo pueden identificar súper rápido. Y tú no la consecuencia persona. Y esto ejemplo súper de cómo tenemos que poner a la persona a para esa persona. Me costó una gran pelea, pero bueno. Foi uma bueno, grande a luta mais brigamos mas, ah, isso digamos, mas bem, Entonces, é, muitas vezes acontece. El hecho de decir, okay, antes que el dato, então o fato de dizer a la pessoa antes, antes dado. do dado a comunidade antes do dado está relacionado um com a justiça de, de dados é lo que, lo e que, que, no caso que da, da, justiça, el, el da é, o que, é o que é que promove a Universidade de, de que examina la relação é entre a, é, é, a relação entre a identificação e justiça a justiça social, e, e colocando que que em primeiro plano e destacando as políticas públicas que pessoas, se hacen a de estos datos, e destacando as políticas de e os impactos dos processos voltados esta coisa é. de que não, a anonimização, anonimização dos dados, o big data novamente, a anonimização dos dados. Isso não existe. Agarra três paralelos e a identificar populações Aqui quem... começam a um rato, ser identificadas populações a quem está e, Em pouco tempo, a é possível identificar, identificar a quem refer... a quem está se referindo, identificar esses, esses grupos qualidades, muito fácil, tanto, tem qualidades muito particulares, particular, particu particular, particu particular. então el, a metadata pode ser, pode falar de quem, de então, quem são. Pensando um pouco e a então Laura, Bom, pensando não um mal. pouco ah não estou muito pensando na en ideia de, eh, contexto um de, de, de, la de no contexto claro, da justiça de dados e dos algoritmos porque, o sea, porque claro todos esses dados alimentam a máquina para, para que são bueno, esses dados eh, para, eh, machine, learning. para eh, machine learning vamos, vamos a alimentar, máquina vamos alimentar datos, a máquina vamos alimentar a máquina com os dados de com os dados sociais com os dados de censos, que são coletados pelo governo Hay que entender las connotaciones éticas. Vamos eh, a ¿sí alimentar un algoritmo. ¿Cuál no sabemos? Éticas. Pero uno lo vamos a alimentar. Eh, eh, no alimentar, un... informaciones... alimentar eh, eh, Nos vamos a alimentar Entonces, un ¿cómo algoritmo. No sabemos Básicamente, toda esta información que se recoge, vamos a alimentar el algoritmo. El algoritmo literalmente se muestra como galletas desde el internet. ¿Cómo vamos a ser capaces de examinar críticamente el algoritmo? El algoritmo es algoritmo. caja negra. Y cuando son algoritmos sociales, por ejemplo, la gente tiene que tener el derecho a examinarlo. Porque el y algoritmo después, no, te, no hay generaciones espontáneas. Para, eh seguir examinando en un laboratorio en un en un, en es, un los algoritmos específico. no crecen por generación espontánea por lo tanto vías, todos está en el algoritmo están la UNESCO promueve que la, la, la sociedad tenga espacios para desarrollar la conciencia de las competencias para participar de debates democráticos que prevengan los usos indebidos de, de la inteligencia que, artificial para prevenir para prevenir esos esos usos inadecuados pero, pero eso es una, una idea, una, una idea un poco, es una idea un poco más una idea macro no Cómo llevamos eso a terreno. Mayor, ¿Cómo, cómo podemos llevar eso para, para que esa ciudadanía pueda desenvolver las capacidades de transparencia que puede tener, eh, las competencias, las consecuencias, que desafiar pueden las estructuras de poder. De poder. Cómo Volvemos a la idea de desafiar las de estructuras de poder. Volteamos para allá, educación para qué. Esa para qué. Estructuras de poder. De, de, bueno, para desafiar esas estructuras de poder. Entonces, algunos ejemplos. Então, vamos então, assim, a para, para começar é. é ubicar, eh, a ubicar, a, a situar. O racismo sí, e sí, o saborismo. É Se si nós vamos um pouco para trás, em eh, si eh, eh, contexto. IBM, a primeira máquina e, que, que a computing. Uma das primeiras máquinas vem de um país. dos Estados Unidos tinha uma política que era redlining. Estoy mirando aquí. Eh, aquí. Redlining significa que. El, redlining el, el, significa pasando. Es donde cierta gente está pasando. puede o no puede vivir. Eh, con Onde ciertas poblaciones pueden, pueden o no pueden vivir. Porque hay ¿Okay? poblaciones afrodescendientes. Algo me pasó con esto que no lo puedo. ¿Ah, Algo se está aconteciendo aquí que yo no puedo hacer nada. No puedo cerrar. O sea, no puedo. Qué eh, me da aquí. Me da no no no La máquina me. Entonces, la distribución geográfica, la distribución de, dónde geográfica de dónde vivían las populações Estados Unidos, dos Estados Unidos, cuando se empieza a implementar sistemas de computación a automatizados, los se basan en redline, donde vivían las poblaciones y eso, ver, por ejemplo, la gente y podía, eso estaba relacionado por ejemplo Aquí escuelas muchas escuelas podían la segregación racial es casas, un instrumento que nos sirve para y, entender y, cómo funcionan las computos y esa segregación nos permite entender tanto, cómo son generados esos datos pasando desde de, de, de los periodos. períodos estado. en Estados Unidos el, de, de, de, de periodos, pasando desde de los últimos años 50 40 hasta usan los 50 40 cuando se empiezan a tomar las decisiones las decisiones en los computadores empiezan a pasar las divisiones en los Estados Unidos comienzan quem pode, por exemplo, postular. A partir um de espaços. Por exemplo, quem pode se apresentar para um crédito? Tipo os bancos são os primeiros bueno, em automatizar. Tipo As pessoas que moravam nesses é bairros marcados com Relaining. Se essas pessoas recebiam, conseguiam um crédito, tinham que pagar uma taxa de muito maior. É um fenômeno que eh, continua. Acontecendo até o de hoje, as pessoas de pagam seguros de paga carros muito mais altos do que as pessoas de outros carros porque o código postal a segurança de tu barrio. Porque obviamente hay datos Sepi de crimen un, que las bases de datos de crimen barrio, las que utilizan los bancos que y se esta persona, vive en N7 que es que era En eh, un, un, un eh, no vive en N1, el N2, 3, n1, n1, n1 no vive en los no, ricos. n no, mora no, no, no, en un que moran los ricos. Pero claro, ahí vivía Boris Johnson. Yo no vivía en el barrio Boris Johnson. Entonces claro, a mí me salía mi barrio moraba en ese barrio siendo que era la na mesma municipalidade, mas sí, tinha mais crimes TN1, do que o bairro amiga, do lado. Si eu, eh, eu podia utilizar Entonces, o endereço si, claro, da minha, minha amiga, Eu queria entender por que me subia baixava. o y yo, comenté, yo, del como sobre eso. yo comencé a buscar obviamente está todo el eh, todo pasado muchas cosas muchos todo procesos eso. sociales están pasados por por por el que los por, por, por ejemplo eh, tener el que una que visa. Como un, un auge por qué, de los por por robos qué no te la visa? por qué no, ¿Por no, no te da la visa para viajar para Canadá por qué no te para viajar el pantón a a la en la no les gusta. Sí, acuerdo, Pantone, que era por lo tanto, y eso se extrapola, por ejemplo, en el ejemplo de educación, o sea, hablando de, de, de, temas, de analíticas de aprendizaje, el, la analítica de aprendizaje, el, de aprendizaje el, ya viene con un vaya, dice que, que los grupos de poblaciones más vulnerables suelen rendir menos a la escuela, por el el, lo tanto, las poblaciones más vulnerables suelen tener menor rendimiento en las escuelas. Y también tenemos eh, otras cosas piores, están los casos de reconocimiento los facial en la escuela. Qué en eh, escuelas como hay más pre, eh, predicción policial, más vigilancia eh, policial, policial, policial predictiva, ¿entienden? Pre, porque se hao predictiva en ciertos barrios, ¿por Porque se genera. Tenemos también también a si usted es pobre, si usted se usted también será un criminal. Básicamente explican los sistemas sociopolíticos de la sociedad e, o eh, soci... por e por também conseguem explicar os sistemas sociopolíticos da sociedade. Vai alguns grupos mais vulneráveis. Eh, terão sentenças judiciais mais primitas? Só podem ser as populações afrodescendentes ou de origem indígena? Eh, costumam ser essas pessoas costumam ser afrodescendentes sexismo. ou de origem indígena? Porque obviamente existe um eh, componente eh, eh, sexual. Eh, eh, eh, sem dúvida eh, existe um componente, un componente dos, ¿quién, enorme, ¿Quién crea la máquina? ¿quién, de... la máquina? ¿Quién alimenta la máquina? ¿Quién alimenta la máquina? alimenta la máquina? 78% de los profesionales de la inteligencia artificial son hombres. Menos, eso no es casual, Mas existe una serie de, de prejuízo que se incorporan de... en estos algoritmos. Por tanto, que entram nesse portanto, mulheres, eh, com relação às solicitações de emprego, quando é feito o screening na máquina, se rechaçam em de 62%, 63%, mais uma rejeição que de, homens, de. que, apli que aplica na de 60% dos currículos de mulheres são es rejeitados mais limpa, que homens. Ok. É, é, porque porque mulheres têm mais, mais seguro, riscos para as empresas. Pagamos, em acesso pagamos salud, mais seguro, eh, pagamos, é, temos temos piores acessos aos mercados, ejemplo, pagamos mais saúde mais é em de saúde. E o, o tema da saúde que bem é bem o, o a saúde das mulheres. saúde das mulheres A máquina está codificada para homens. O infarto é o Que era quando há algumas sintomas, é o o algoritmo que eso no es un impacto. Porque tiene que tener que tener les... que tener que tener que o sea, tener que tener o sea, que tener es que tener que tener que tener que tener que un que tener que dor no tener que que que que afecta a la salud, afecta a la, la que como vamos usar os algoritmos, os empregos, emprego público, tem que ser auditados para que isso não aconteça. É o que faz a univer, uma universidade no Chile que faz um estudo desse tipo, esse tipo de fiscalização de algoritmos, e eles trabalham tentando entender como podem barrar processos injustos nos, dentro dos algoritmos? Certamente tem a discriminação socioeconômica, um caso que gostamos muito de referir, porque me dá muita raiva, teve um governo antigo no Chile que teve a grande ideia do mundo de fazer cartões biométricos para que as crianças de jardim da infância pudessem acessar as bolsas de, de, de almoço escolar nas escolas públicas. Então, vamos sacrificá-los, sacrificar essas crianças já porque são pobres. Vamos datificá-las para que tenham a sua bolsa Eu vou ficar com seus dados biométricos. Como é que pode pensar nisso? É, a locação de apoio à, à habitação, que se conhece como a automatização da pobreza. Eu lhe atribuo ou lhe retiro benefícios, dependendo do que fale a máquina. Aí, tem, desculpe não gosto de usar a palavra, na Holanda tem um caso bastante importante de pessoas que receberam benefícios por causa da situação de pobreza e depois foram acusados de fraude. Muitas pessoas se, se cometeram cometer um suicídio. Isso pode ser um resultado de uma decisão errada dos algoritmos. Se a gente não pode chegar para nossos governos e falar, você não pode de entregar eh, ou de tirar benefícios com base no que fala a máquina. Nós temos que ser capazes de auditar, de colocar um freio, de analisarmos para não ampliar as desigualdades por meio de automatizações algorítmicas. Não é como, obviamente, está a manipulação política que todos nós vimos, como os dados entram na sua bolha de informação e vão manipulando as, as opiniões políticas para o extremo, que são da extrema-direita, por exemplo, para questões de racismo, que as mulheres têm que ter mais direitos. Tem uma bolha de informações, porque tem outras, outros algoritmos, outras interações, que, que sua bolha social, digital, é, tem coisas tão importantes como a radicalização. E isso está ligado ao trabalho do ISIS, um trabalho que fizeram na Europa, mas teve uma extração de dados importantes, saber que grupos estão, onde onde estão as mesquitas, infiltrar as mesquitas, as, as mídias sociais, extrair dados que possibilitassem é, também tirar a cabeça deles com coisas. Isso pode afetar os processos democráticos, a gente viu no Brasil, no Uruguai, nos Estados Unidos, no Chile, como a manipulação das informações com as campanhas, que são botes e algoritmos, mudam os processos políticos. Portanto, neste caso, como cidadania, nosso trabalho é pensar em aplicar estruturas reguladoras para a algoritmização das campanhas políticas. A solução não está nas minhas mãos, eu já teria um título honoris causa, se eu tivesse, por isso continuo estudando, estudamos com meus colegas de pesquisa, do Ilda, da universidade. Como fomentamos o conhecimento, não apenas a, a, a alfabetização, mas a agência? como fazemos para desafiar a, as decisões injustas e fazer que os estudantes possam compreender como a compilação, o processamento e o uso de dados dá poder a alguns, mas não a outros e gera um desequilíbrio na sociedade. Eu acho que é daí que podemos iniciar nossa conversa. Nosso trabalho com o Leo, com o Christian, é evitar que a marginalização dos mais vulneráveis em Peça que as pessoas tenham agência sobre seus dados pessoais e os dados de suas comunidades. Portanto, pensar que dentre os princípios de informação, de capacitação em dados, temos que pensar no princípio de contestabilidade. Como podemos contestar, colocar um freio nessas tensões? E como vão entrar nos processos? É uma parte que é importante do trabalho que faz o GP. É muito importante o trabalho de Open Government Partnership para envolver a cidadania em processos de democracia digital baseados em dados, para garantir a promoção de mecanismos eficientes que possibilitem as pessoas para o uso e a produção de dados, mas também para ter uma voz ativa nas decisões que se tomam com os dados. E com isso, eu gostaria de começar a encerrar e abrir o espaço a vocês. Queria convidá-los a conversar sobre onde estamos em questões de alfabetização de dados, onde queremos estar nisso daqui a alguns anos, o que resta, quem resta e como é que fazemos. Muito obrigada. Muito obrigada. Ofereço a palavra à Alessia. Temos alguma pergunta? Vamos com Clara Cremona para ver se tem alguma pergunta. Obrigada, Sandra. Temos, por enquanto, no painel de perguntas e respostas, temos uma uma pergunta de um assistente anônimo, não colocou o nome, e pergunta como instrumentamos essa justiça de dados? Tem todo um laboratório da universidade aqui tentando responder essa pergunta. Obrigada, e quem está ligado a duas áreas, a capacidade, e aqui a academia também tem a palavra na tomada de decisões de políticas públicas. E está ligado aos processos, convidar a cocriação de políticas mais capacitar as pessoas e as pessoas de todas as faixas etárias. Eu gosto muito de um programa dos italianos que é Moniton, que é um monitoramento cívico que convida pessoas, colegas de escola, amigos, grupos de mulheres, de homens, de avós, para participar na análise de dados, para depois fazer um relatório para o jornal local da província do Cairi, e informar a esse jornal que está se gastando mal o dinheiro fornecido pela União Europeia, por exemplo. Então, eu acho que esses âmbitos, são microcosmos, que são interessantes, possibilitam as pessoas começarem a entender a inequidade dos dados quando você não tem uma voz ou um voto nas discussões. Eu também estou olhando as perguntas aqui. Obrigada, Javiera. Eu vou ler a seguinte pergunta. No campo das políticas públicas, é inevitável identificar a cidadania para oferecer melhores serviços públicos e prestações sociais? Nesse caso, como pode se fazer com, um, com o foco nos direitos humanos? É uma pergunta de Augusto Maturini. A Augusto, eu acho que é inevitável. Não é um dado estabelecido, não, não há dualidade é coletar os dados de forma transparente, compartilhando sua metodologia, tendo uma metodologia disponibilizada para todos, sobre como vai coletar os dados, como vai conversar com as comunidades, como vai oferecer os serviços públicos, ouvi-los, que as pessoas sejam, que gente oferece os dados, que elas sejam um elemento para o diálogo, onde vem o governo emitir os os serviços colocam o ônibus num local, local que não me ajuda, tive que pegar o carro porque não chegava com o horário do ônibus. Então, a abordagem de direitos humanos é o âmbito para conversar, para ver o que serve e como fazemos ter esses espaços de cocriação, de integração com as comunidades as quais queremos melhorar os serviços. Se mudarem o horário do ônibus, porque a máquina falou que nesse horário não acontecia nada, era justamente o horário que a senhora, que a dona Maria vai para ver o médico, porque menos pessoas pegam o ônibus às 10 da manhã, mas esse ônibus estava cheio das de vovós, e as avós agora não tem mais ônibus. Então, temos que ouvir as comunidades, esse é o eixo. Muito obrigada, Javiera. Temos mais uma pergunta ou um comentário. Respondendo a pergunta sobre o que nos resta, resta ainda promover mais a inserção em carreiras tecnológicas de mulheres. Há esforços muito bons, mas ainda são insuficientes. Eu tive sorte de estar... Convidado. tem uma pessoa, procurem essa pessoa, ela está fazendo um trabalho de tecnoativismo para levar feminismo de dados, de informações, a quem está, a informação, a formação não formal de mulheres já profissionais que vêm de diferentes áreas, informática, engenharia, para lhes dar esses espaços de capacitação do ponto de vista de um ativismo, que é muito interessante porque, embora faltem muitas mulheres no âmbito tecnológico, esses espaços têm que ser abertos à cidadania. Inserir a responsabilidade das universidades. É preciso batalhar a cada dia para que haja mais mulheres professoras, também mais vagas para, para alunas, para mães solteiras, esses grupos com menos vantagens, mães jovens, que não têm acesso a esse tipo de informações. Políticas públicas, ver quem que nos falta, e ver como gerar espaços para inserir essas mulheres por meio de ações sociais, por exemplo. Tudo está interligado. Temos Tamara por aqui. Tamara Donique, Argentina, falou... Muito obrigada pela apresentação, Javiera. Podemos pensar em estruturas reguladoras de caráter regional para abordar este contexto? Seria ideal. A União Europeia tem, tem outras ordens, algoritmos confiáveis, tem protocolos, como falava, o trabalho de Maria Paz Hermosiliana, universidade, há tantas universidades no Chile com nomes parecidos que agora eu esqueci no Labot, que tem na Universidade do Chile, e tem processos que possibilitam obter boas ideias. Esse modelo funciona no Chile, talvez pode se replicar na Argentina, que está ligado à fiscalização de algoritmos. Esse seria um contexto regional bastante interessante, porque, basicamente, os governos também vão se copiar os algoritmos. Então, copiamos para, para que seja mais interessante. E para a pergunta de informática legal, que deveria existir eh, no âmbito dos governos, agências governamentais transversais que interviessem em todos os projetos de coleta de dados para se assim, garantir a intervenção de todos os interessados, deveríamos ter um corpo maior nos governos que faça intervenção e análise e facilitação ou barre as grandes criações de dados. Deveria existir um órgão superior ou uma comissão nacional, tem comissões nacionais de dados, sem da Costa Rica, nem em outros países, mas tem que ter um componente ético, não apenas de abertura. Já estamos abrindo os dados, agora vamos fiscalizar, não apenas fiscalizar, mas colocar o olho para ver o que está acontecendo com os dados, não apenas a abertura, mas o seu uso aplicado. Temos mais um comentário. Acho que é preciso eh, definir claramente objetivos ao desenhar a coleta de dados e discutir as possíveis desviações quando temos. Por isso, quando vamos abrir um conjunto de dados, eh, temos que ver como vamos coletá-los, qual vai ser a minha metodologia como vou... E como vai ser que vão entendê-lo, vejo com a universidade, qual a minha metodologia, a minha razão, meu objetivo, minha hipótese, o que, que eu quero conseguir com esses dados, e só aí pensar quais são os preconceitos ou prejuízos que vão ter, desculpe, com todos esses dados, quando eles sejam analisados, e como vamos comunicar as histórias, as narrativas através desses dados, como vamos retratar as sociedades. Excelente. Por enquanto, não temos mais comentários nem perguntas. Por enquanto, não temos mais comentários, perguntas. Bem, Clara, não sei se uns, um momento, um momento mais para ver se tem alguma outra consulta para Javiera. Aproveitem esse espaço. Obviamente, Fazer todas essas consultas. a apresentação, não, não apresentação eu vou corrigir. Logicamente, <risos> na apresentação eu vou corrigir. Eu vou voltar a mandar. erros okay. que okay. tem, eu vou mandar novamente. Cris, vocês todo podem todo. compartilhar, então, vocês vão ter. Muito obrigada. Bem, aí, uma mais bem. Clara. Não sei se bem, aí temos uma outra sí, pergunta, não sei se você quer muito, ler. Que eu gosto medio, que muito de por este meio, por este meio por este darme que eu posso perceber que na área da tecnologia não é que todo o código, porque é é é existem é mais outros campos, que é, é muito difícil não ver tudo como produto. É bonito o que eu disse. É a é verdade, é, é verdade. tem que humanizar, ah, que lindo que, que humanizar esse discurso, assim, é verdade, os dados devem ser humanizados, esse é discurso, e a big data e, e a linguagem é corporativa. Obviamente, não vai nos ver uma, uma sociedade que, mais justa. Tá? estou contando, creem-me, eu, eu simplesmente comunico com a sociedade civil. Busca a sociedade civil mais cercana, com a que você pode se sentir melhor você cômodo, pode procurar a sociedade cômoda, civil com, com e, quem que vocês deixam mais à mais a vontade de participar, participar em área de de código. É, porque toda, toda a experiência na área de pode participar atualmente, eu começar é é é é é a para pessoas mundo. para participar e é isso. é, eu é, eu é eu atrair mais pessoas para esse mundo, mas muito obrigada pelo seu comentário. Um, nos han hecho otra, otro comentario que tanto outro comentário. Outro comentário. Quanto você vê de verdade no futuro da sociedade dos dados dos ricos ah, eh, ah, contra ah, a sociedade no, dos dados eu dos eu pobres? Uma sociedade com ricos livres eu, de dados. Eu vejo eh, uma sociedade com ricos livres, eh, livres é, de eh, dados, porque a privacidade eh, hoje eh, é um luxo. e me perdi. Saliu. Esperem que eu me perdi aqui. Saiu? Ah, onde está a pergunta? Aqui. Ah, aqui vai cambiar. Aqui. Ah, aqui mudou. Não, perdão a responder Desculpa, em vivo eu, eu, eu, aí <risos> okay. era a privacidade por o exemplo, direito a que não se privacidad o direito a que não sejam coletados por menos os dados bancários não existem para, é, para quando os ricos têm uma que na Suíça. dados das comunidades mais pobres mais vulneráveis e ricos tem dinheiro adquirir a Privado, vai ser, mais, porque é paga, então, quanto mais dinheiro você ter, menos acesso a seus dados, a sua pessoal vai existir, e isso está é acontecendo, por exemplo, nas escolas, Datos é muito difícil de performa, obter de, dados de performance, de rendimento, é das porque escolas particulares porque a proteção é dos dados de desses alunos de é pobres, muito grande mas a proteção mas nas escolas das crianças que trabajam, pobres sabemos padres, tudo sabemos quem trabalha o que nos quem come quem não come quem pode pagar sabemos quem está suspendido sabemos quais deles podem estar na cárcel sabemos o que são os parentes estamos que te dice bueno la esta escuela no es muy buena por lo tanto el barrio De, no es muy bueno que es, a mí una escuela no es muy buena un bueno, ejemplo que, que, no que, no es muy bueno. que me da rabia y eso eso genera en mí más rabia y también en Inglaterra las escuelas se miden con en Inglaterra las escuelas son medidas con tres niveles, las outstanding, son outstanding, mejores, eh, niveles. están eh, good escuelas buenas good y están las escuelas inadecuadas y en las escuelas es la inadecuadas, Entonces, cuando uno va al mapa, mirar entonces que por ejemplo, cuando uno quiere comprar un mapa, o vender una casa, obviamente que, te ponen eh, comprar o vender una casa. dentro eh, del de de, área, dentro de la de la escuela. área, son, el lenguaje que utiliza la cualidad de esas escuelas o valoración de la o de valoración de las escuelas utiliza la palabra inadecuada. Entonces, todas esas personas que van en esas escuelas, todas esas crianças y esas familias. E, e por o tanto, há aí um hashtag inadequado. Em cambio, não se sabe se ele é qual é o terreno, se ele é adequado ou inadequado. Porém, nas escolas dos ricos, ninguém sabe se si, si tem pessoas, si pessoas inadequadas ou não, porque esses dados são es protegidos. Essa de é a questão da descrição do dado que impacta. Não há apenas uma brecha entre ricos e pobres, haverá uma brecha entre privacidade e não privacidade. Cidade. Muy bien, gracias, Javiera. muito bem temos eh, um, um pedido de, de Augusto, pedido nos de Augusto nos pode dejar medio de contacto por si queremos você, acerca pode nos este deixar tema meio de contato por se nós queremos fazer sí, uma é muito privado, eh, sim no não de São você pode, você página, pode procurar eh, é uh, ah, por... .ac.uk, uh, é o meu é, correio da universidade. O meu correio é o Jatena, eu também tenho um no Twitter, nome Twitter raro, é o K... Jatena, né? eu, eu não, não me, me esqueci, eu não posso me esconder Entria, muito Arroba facilmente. Jatena, Twitter. Arroba é Jatena, Jatena no, Twitter, no Twitter, que é a única um, rede social que eu utilizo. Obrigada, Gabi. Excelente, obrigada, Javiera. Não sei se, ah, se temos alguma outra consulta ou nós já estamos finalizando. Bem, é, Javiera, para encerrar aqui, muito obrigada a todos pelas consultas, pelo interesse. Eu gostaria de pedir que você fizesse um, um breve comentário, considerando o tema principal e as é, diferentes. Reflexões que conseguimos fazer aqui nessa hora, quais você considera que são os três principais desafios que a sociedade se está enfrentando atualmente e as três capacidades que deveríamos desenvolver em todos os níveis ou que nós ou ao qual devemos é, aspirar ou a, a, a dirigir nos dirigir. Vem, vamos começar pelas capacidades. Bem, entender a origem dos dados, em primeiro lugar, saber que há certos eh, dados que vêm de, de organismos não oficiais, portanto, podem poder estar terversados, poder entender gráficos e saber quando esse, essa, esse gráfico está manipulado, basicamente entender os gráficos eh, e, e também entender do ponto de vista de quem entrega esses dados e, e poder narrar, a história desses dados para parcelos com, compreensíveis, por exemplo infografias ou uma, uma narração que permita que as pessoas que não têm a capacidade para entender os dados crus ou os gráficos cru possam fazer uma relação entre o que diz que vai que vai acontecer ou o que diz essa história com dados e, e o que e o que está dizendo que que que passa Poder entender essa história e que exista uma transparência. Quando eu dou uma informação que seja é, é, esse gráfico que contenha todas as informações quem foram consultados, de onde foram é, coletados esses dados e também quando as pessoas que, que as pessoas possam ter pelo menos uma formação básica, por exemplo, da escola para de, de poder ler esses gráficos. É, devemos começar por ali. E dá para repetir a outra pergunta, por favor? Sim, é sobre os desafios que enfrenta a sociedade neste âmbito em particular, não apenas agora, no presente, mas pensando no futuro, nos próximos anos, e considerando se as tendências atuais continuam. Primeiro, devemos... Deve-se incluir, a partir do ensino básico, programas de alfabetização em dados a, com uma perspectiva de eh, direitos humanos, perspectiva social. Não apenas coletamos dados e continuamos, mas que expliquem como é contada a história, como é contada a história da América Latina, como utilizar uma matemática para, utilizando a matemática para que as pessoas entendam estatística eh, no, na formação do currículo. Em segundo lugar, é gerar as ciências de dados dentro dos governos que permitam a fiscalização do que está sendo feito no setor público e no setor privado com, com isso, e também barrar o, o, abuso da, o abuso da informação, o uso indiscriminado dos dados pelas grandes plataformas. E a outra coisa é, é ter as ciências nos espaços de é, tomada de, de decisões que, a, a, dar esses espaços às comunidades que historicamente são marginalizadas dessas decisões. Então, quando se fala de políticas públicas, que sejam convidados os grupos que nunca têm voz e voto. O processo de co-criação e de diálogo das políticas públicas é muito importante. Se as pessoas que não que, que participam nesses espaços são pessoas que não conseguem entender o que está do, de que está se falando e, eh, e, e, e que não pertencem a, e que pertencem a comunidades que não têm uma alfabetização alta excelente. A... bem excelente obrigada Javiera. obrigada por ter aceit... por aceitar o convite para participar nesse webinar e muito obrigado muito obrigada a todas por terem participado Bem? Sí. Está Sim, está encerrado. E nós estamos, estamos nos despedindo dos participantes. Muito obrigada, Javiera, por estar aqui eh, em outra sessão. E muito obrigado a vocês, meninas. Muito obrigada a todos por terem participado. Obrigada. Tchau. Obrigada, Javiera.